Mas, olha só, meu, olha só, olha só, olha só, já se inscreva no canal, deixe seu like aí A coisa que eu mais gosto no meu dia é ligar a câmera, vocês não tem nem noção E eu me sinto às vezes meio retardado, porque eu ligo a câmera, minha mãe passa assim do lado Olha, tá eu falando com uma câmera super normal Mano, e eu tenho um desabafo pra falar com vocês, mano Eu percebi que eu sou 100% dependente da internet, tipo... Puta que pariu, isso é muito ruim, mano E eu cheguei a essa conclusão porque Antes de ontem eu fiquei sem internet e eu falei Mano, eu preciso fazer um vídeo sobre isso Porque, mano, eu fiquei sem internet um dia inteiro e tipo Pra mim minha cabeça explodiu, nunca tinha acontecido isso, mano Porque quando eu tava sem internet eu tava estudando ainda Agora eu não estudo mais E tipo assim, eu acordei como sempre A primeira coisa que eu faço, não sei vocês, mas a primeira coisa que eu faço É pegar o celular pra ver se alguém mandou mensagem Tipo, eu acordei e já pego o celular pra olhar Mano, eu peguei o celular não tinha mensagem nenhuma Eu fiquei literalmente meio depressivo, mano Fiquei triste Aí eu falei, cara, não é possível Ninguém mandou mensagem, ninguém reagiu em nada Em nenhuma rede social minha Falei, mano, a internet deve estar desligada. Aí eu entrei e tava coisa mais triste, aqueles pontinhos riscados. Eu falei, fudeu, fudeu. Eu sem 4G, falei, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Eu vou ficar o dia inteiro sem internet. Aí eu decidi ligar na Claro para falar, tipo, e aí, vocês vão voltar aqui horas que eu tô pagando o um negócio? Eu preciso saber que horas vai voltar a internet, porque não é assim que funciona a coisa do jeito que vocês acham. Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada. E eles viraram e me falaram: Ah, a internet só vai voltar às 9 horas. Estamos com problemas na região. Mano, pra mim isso foi o ápice. Assim, ó, na hora já comecei, eu me corro o dia inteiro. Fiquei triste, mano. Juro pra vocês, mano. Mano, aí eu saí do meu quarto. E o meu quarto é tipo o meu quarto, mano. Tem meu frigobar, tem meu banheiro. Meu quarto é minha casa. Eu vivo no meu quarto, mano. Tem tudo que eu preciso. Eu não preciso sair do meu quarto. Aí eu saí do meu quarto, desci a escada. Trombei um pessoal que eu não conhecia, mano. filho? Nossa, quanto tempo eu não te vejo. Nossa, até que fim, né? Você apareceu. Quantos dias você tá dentro do quarto? Sumiu? Confesso que fiquei meio assustado. Fazia tempo que eu não vi essa galera. Aí fui almoçar. Falei, ah, vou almoçar. Não tem nada pra fazer. Na hora que eu fui almoçar, eu percebi que eu não consegui almoçar, porque eu tenho uma puta mania também de comer e ter que assistir um vídeo. Eu sou 100% dependente da internet. Eu não consigo comer sem assistir um vídeo. Até porque, às vezes, eu vou escolher um vídeo pra comer e a comida fica esfriando até eu escolher um vídeo bom no YouTube. Mano, fui tomar banho também e não Consegui tomar banho Porque tem um batente no meu banheiro Que eu deixo o celular aqui E é na minha altura perfeita já. E eu tomo banho Ou assistindo um vídeo Ou coloco no Spotify No YouTube mano Foi foda até pra tomar banho Tive que tomar banho correndo Mano Eu ficava surtando Fui ver um filme E não consegui ligar a Netflix E comecei a ficar cada vez mais estressado Eu falei Provavelmente, eu sou meio burro, né? Falei, provavelmente o problema é Netflix. Tentei colocar na Disney, a Disney não ia também. Comecei a ficar bravo. Falei, não, é isso, é isso. Acabou, acabou meu dia já. Tudo isso daí já era tipo umas 3 horas da... Na hora que eu acordei era 9 e a internet só ia voltar às 9 da noite. E isso daí era só 3 horas da tarde e eu já tava sofrendo horrorosamente. Então eu fiquei literalmente o resto do meu dia atormentando a minha mãe e minha irmã, mano. Eu fiquei enchendo o saco até minha mãe surtar. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu apanhei de panela de pressão. Briei feio com a minha irmã porque... Eu acho que ela é uma primata, ela cuspiu em mim, eu surtei, eu tava enchendo o saco dela, veio cuspir em mim. Eu acho que uma das piores coisas quando você é criança é quando você está discutindo com a criança, ela vem e cospe em você. Eu me dá vontade de dar uma muquetona na boca. Então decidi ligar na Globo pra assistir TV Globinho, né? Porque eu, até porque quando eu era mais novo, eu colocava na TV Globinho, eu nem ligava pra internet na hora do almoço. Fui botar na TV Globinho, coloquei ela no 5. Mano, tem uma velha que faz programa de culinária e passa embaixo da mesa. Eu fiquei indignado com isso, Botar a TV Globinho naquele pique. Ah, <risos> então eu fui fazer um bolo, porque eu também sou... Pra vocês que não sabem, eu sou um exímio cozinheiro, mano. Eu cozinho muito bem. O bolo queimou. Primeira vez que eu vi bolo sabor carvão. Então eu falei, eu tenho nada pra fazer, eu vou arrumar minha casa, mano. A casa ficou brilhando, eu juro pra vocês. Tava assim, ó... Lindo, mano, arrumei a casa inteira, tipo, mano, limpei até os batentes da porta, mano. não tinha nada pra fazer E eu percebi que isso é extremamente ruim, eu sou 100% dependente da internet e depois, diante de ontem, eu vou começar a mudar uns costumes um pouco Vou começar a apagar o 4G Porque não dá pra ficar sem internet, de verdade, é horrível, mano E, tipo, se você já teve uma experiência dessa, você sabe o que eu tô falando Você o dia inteiro e não tem ninguém perto de você você quer fazer alguma coisa e você não consegue, é muito ruim E eu comecei a admirar os índios, mano Os caras, eles vivem, mano, sem internet, pelado no mato, parça Tipo, é surreal você parar pra pensar nisso, mano Os indígenas é louco, parça Os caras andam a cabilonga balançando e pulando e dançando, uga, uga Mano, isso aí é sinistro, parça, sinistro, sinistro. E comecei a admirar eles. Vou ficar uma semaninha ali na tribo pajé do Pará ali, que tem aqui perto da minha casa, Eu vou ficar lá uma semaninha, mano. Mas é isso galera, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Tem os videozinhos aqui do lado, ó, clica aí pra assistir, se vocês nunca assistiram. Mas por hoje é só, galera, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Um beijo no toba de vocês!